Ah. Boa noite, amados lindos seres de luz. Nós voltamos ao vivo. Yes! Estou muito feliz de estar aqui. É, eu, vou, eu vou assim. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. A gente acabou de fazer um trabalho no ser expansão soltando-se. É, foi tremendão, mas eu tô aqui, tô, tô firme e forte, né, trazer o que precisa ser trazido, já tô sentindo muito forte a ancoragem do, do San Germán, da Mestra Portia e do Paulo Veneziano, né, então vai ser uma, um mix aí de personalidades, vou ver se eles vão falar separado ou junto, mas é um prazer, Beth, muita coisa rolando por aqui, muitas liberações nesse projeto Ascensão, e a gente queria saber também como é, as pessoas compartilhar, como é que está a Ascensão delas, né como é que tá o processo, que pé que está. Conversa com a gente aqui pelo chat, que a gente vai adorar é, fazer um, um perguntas e respostas com, com o San Germán e com o Paulo aqui, vocês podem, tá bom? Com a Mestra Portia é, também, eles estão é falando, que pode perguntar. Que é sempre maravilhoso receber diretamente deles as respostas. Resposta. Uma vez eu é. conversei no privado com, com a Marise sobre uma questão, e o Sergião me respondeu ao vivo numa live com o Matheus. <risos> <risos> então, assim, é muito maravilhoso. Vem depois, né? É muito legal. Eu, eu adoro, eu me divirto com, com tudo isso. É, aqui está tá me vindo um, muitos níveis de despertar. Né? Eles estão, eles olham, eles fazem uma checagem das pessoas que, que vão assistir, que estão assistindo, que vão assistir, e aí eles afinam a informação para poder trazer sobre algumas questões que as pessoas estão vivendo né? nesse momento. Ah, e será que isso existe mesmo? que é impossível de chegar, e, nananã, e que, na verdade, não é isso. É, é, ele... <risos> o Saint-Germain, se eles estão aqui, é porque eles sabem que eles estão chegando em algum lugar. É. É. Sempre maravilhoso. É. aí eu ele aqui já, né? Como eles estão sentindo, como eles estão vivendo essa experiência... Ah, que a Isabel está a ser incrível essa jornada. Né? A Blanca, eu sempre acho que estou super longe de ascensão, apesar de entender que tudo está acontecendo. Ah, não Blanca. Você está pertinho. E você vê que o, o seu germão acabou de falar, vocês acham que estão longe, né? mas só que não. Ana Paula, o que estou fazendo de errado ou deixando de fazer certo para cocriar essas cacas atuais? Quero uh, profundamente sair disto e criar o um novo, belo, verdadeiro. Alguma dica? Tá, vou deixar o Saint Germain trazer. Uh... Amada, todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, sempre. Venho com a força da chama violeta da transmutação. Trazer não apenas a resposta para esta pergunta, mas de tantas outras. Então, aproveitem as intenções subliminares que estamos a trazer. Bom, irmã, o que captamos em vosso eu? Desespero com a própria criação. Pavor, não aceitação. Quero desesperadamente sair deste buraco. E como faço? Eu não quero. É pesado? Não vai. E como te irrita, não é? Hum. Veja, como podes ficar irritada consigo mesmo? Veja, se é a sua criação, por que ficas irritada? Entende onde queremos chegar? Nada do que vocês criaram, do que ainda está reverberando em seus campos, deveria entrar neste lugar. Porque se sou eu que crio, eu não preciso criar desespero para poder sair. Aliás, se eu criar desespero, eu realmente não vou sair daquela situação, entende? Se desesperar é se negar a olhar teu aparelho criativo, que precisa de teu socorro. Nós já falamos sobre isto em outras ocasiões. Não através deste canal, não, irmã. Nos templos, quando você nos visitou, que aliás, neste momento você se encontra no templo conosco, da chama da transmutação. Então, está transmutando, está transmutando. Porque você não vai se livrar disso, não você não se livra de nada do que você criou sabe como as coisas se transformam quando você ama e aceita ah, já sabia mas não aplica ah, vocês sempre falam a mesma coisa <risos> veja vocês precisam parar de se repudiar vocês entram num âmbito de desespero sem tirar a responsabilidade de jogar amor ao que foi criado. E não importa o que vocês tenham feito. Se vocês tenham desejado, por obsequio, tirar a vida de alguém. Não importa. É se amar. Porque com quanto que você queira se livrar, você está odiando a sua criação e por conseguinte está odiando você mesma. Compreende? Mas quando você leva carinho para estes lugares, irmã, tudo muda? Porque você sai desta criação para efetivamente criar em alta elevação. Não se crie em alta elevação se odiando, porque naquele instante você não está... Operando de forma total. Totalitária. Compreende? Não se desespere com a sua criação. A sua criação é o seu mundo. Olhe. Não quer amar esse lugar. Porque esse lugar te fez muito mal. É culpa desse lugar de te deixar tão mal. Não! Não! criação tua criação tua e eu falo com amor estufa teu peito agora tua vida tua vida foi sua criação veja o que estas memórias e esses programas estão clamando? Socorro! Me tira daqui! E como tirar? amando -os. Tantas personificações de vocês, tantas memórias, tantos gatilhos sendo fadados ao pó. O que é, afinal de contas, ascender é viver no mundo encantado, como diz o canal Pirim Pim Pim. E como ela disse, sem fake news. <risos> Isso não vai acontecer fora, e já dissemos. Primeiro lá dentro. Nesta experiência que vocês vivenciaram há pouco, em outro momento, em outro segmento, em outro canal, em outro encontro mas que ao mesmo tempo está acontecendo em toda a atmosfera. De ver as borboletas saírem do casulo. É amando a baixa vibração. Mas não só sendo ela. Porque você só atinge a iluminação... amando os seus pés, amando a sua baixeza, o amor surge a paciência, surge a compreensão de um semear que tem semeado diariamente. Mais desespero, incômodo, ou a plantação da semente que você quer. É, eu sei. Está meio a meio, não é, irmã? Hum? Eu falo para o teu bem. Não fica bravo. Ei. Te amo. Tô aqui para falar a verdade. Você não queria a verdade? Como é que eu saio? Se ama também como eu te amo. Eu te amo mais do que você mesma. Te vejo linda, preciosa, competente, imensa. E para você experimentar esse lugar, precisa amar a criação que está pedindo por socorro. Vai ter que aceitar, irmã. Você não vai continuar assim. Mas você escolhe que não. Você já escolheu. Mas estamos aqui para te ajudar. dar uma alavancada para acelerar o seu processo. Pergunta respondida. A próxima pergunta, por favor. Vamos lá. Aqui tem alguns comentários que eu vou exibir, que não são necessariamente uma pergunta. A Blanca eu já exibi. A é da Karina... Estou me sentindo um verdadeiro posto de luz. Gratidão por todas as vivências e oportunidades de amar a mim e todos que estão ao meu redor. Gratidão. Uhum. aí A assim, gente não ter nos conhecido antes. Chegou, está tudo no certo, está tudo na hora certa. <risos> Boa noite, estrelas, todos nós aqui uma cor de virgem, Maria, pai amado, ah. tá linda. Anjo Azul. Tem 50 semanas de teste, testando, me emocionando, meu emocional e mental. Estamos todos, né, com todos os nossos campos ativados, a gente precisa liberar, os campos estão ativados. Ah, Fê, peraí, vixe, vai, Paulo, tá bom. Ah, Vamos falar sobre testes. Quem está testando vocês? O mundo? Não! Não! É a ambiguidade que vocês criam dentro de vocês. São os O que, que eu faço? Eu não sei. O que eu faço? O que eu faço? Como vocês falam? Mas, assim, são coisas que é tanto questionamento sem direção. E eu vejo em suas cabeças as bifurcações, amados. Não sei por que nada chega para mim. E aí nós vamos lá, olha, você está escolhendo muitos caminhos. E estou sendo, evidentemente, muito gentil para falar de bifurcação, porque não é só uma bifurcação. Ah, imaginem... A infinitas estradas que vocês criam e vocês não focam em nenhuma. Ai, aí nós falamos, ei, juntem. Brincadeiras à parte, amados, estou trazendo aqui que e... Efetivamente, tudo é criação de vocês, não é o mundo quem testa vocês, são vocês mesmos. É o seu campo vibratório que está a criar estes espelhamentos para que você se teste. aí aí, não, eu acredito no karma, e o karma está me testando para ver se eu continuo no inferno. Não, não é isso. São vocês mesmos. Vejam, a energia de vocês... É como se fosse uma bola de fogo, assim. Alguns não tá tão fogo assim, alguns tá aquela coisa mais fraca. Mas é porque escolhe tá fraco, porque se diz que não é capaz, se diz que não tem merecimento, se diz que não dá, que não dá, tá, tá, tá, E fica pequenina. Bom, mas vamos da premissa da verdade. A verdade é que vocês são essa bola de fogo, tudo bem? Tudo bem. Bom. Vocês são este portal, atraindo e criando o tempo inteiro todo, tudo que reflete em seu abismo inconsciencial. Também já falamos sobre isso, certo? Já. Até aqui tudo bem. Vocês entendem? E onde vocês vão? O teu canto da ressonância para mostrar fora. O que está dentro de você. Entendido? Entendido. Ninguém neste planeta, ninguém neste planeta impõe coisa alguma para você desde que você aceite e crie para o teu eu como verdade. Família, filhos, trabalho, situação, condicionamentos. Que vocês falam, eu sou assim, eu sou assado, eu sou não sei o que, tantas afirmações. Cuidado com as afirmações. Então, vocês são esses feixes de luz. Para onde quer que vocês vão. Então, não é o mundo testando vocês. São vocês mesmos. Em unificação. E não estamos dizendo ou desmerecendo esta etapa que vocês estão vivendo. Muito pelo contrário. Estamos dizendo, rei, hey, é o caminho. É o caminho. É o caminho. Para nós... Mais vale um ser que acha que está, como diz o canal, enlouquecendo, do que um ser cheio de temor, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que, que eu faço. É para mesmo ver e achar que está enlouquecendo, porque aquele é o caminho de que você está saindo da zona de conforto, que você está quebrando padrões, padrões que você mesmo suspeitou e alimentou. Aí, uns de encarnações, vocês acham que é só essa roda de samsara? Eita! Imagina se a gente falar para vocês que vocês passaram por mais de 4 mil rodas de samsara em muitas composições estelares. Ai! Vocês são velhinhos caquéticos espiritualmente. Mesmo. Mas habitando num corpo jovem, numa humanidade linda que está passando por uma restauração. Tomem posse. Vocês acham que o okay, quê? Nós testamos vocês lá no Conselho Cármico, que ainda é o Conselho Cármico, mas nós estamos fazendo a transição para o comando achar. Tá. Ok. Aí, vamos programar uma maracutaia para testar, para fazer a pessoa sair do prumo. É. Nós enviamos amor para vocês, para vocês lembrarem de quem vocês são. E aí, quando entra essa energia amorosa, vocês começam com comichão. É, eu vi lá. Vocês ficaram no encontro falando cinco minutos, eu me amo? Ah, comichão. Ai, ele tá acabando? Já passou cinco minutos? Ai, meu Deus, não aguento mais. Ai. São cinco minutos. Se amando. A única diferença aqui entre nós e vocês é que nós não precisamos afirmar que nós nos amamos. Nós somos o amor e vocês também são. É neste ponto que eu quero chegar. Então, por favor, amados... Claro que existem condensações energéticas das quais vocês vivem. Tem todo um arranjo verdadeiro de manipulação que vocês estão vivendo aqui. Ainda existe. Mas nada pode manipular vocês desde que vocês escolham. Então era necessário dizer. Né? São vocês que estão se testando. Ninguém manda um comando de vou mandar uma equipe especial para testar para ver se ela vai conseguir. Porque vocês já conseguem tudo o que vocês querem. Tudo. Não é assim que funciona. É que vocês estão muito acostumados com as provas da vida, as provas da vida, as provas. Porque tem que ter prova. Que é Que prova. Que? Vocês vieram brincar e se divertir. Quando é que vocês não entender? Vocês vieram viver o puro amor. E não ficar de... Eu vou usar, eu vou usar. Não, irmã, não segura, eu vou usar. Lenga, lenga. Vai ficar de lenga, lenga. Não. Não vieram. Ficar rolando na lama, não. Não vieram passar fome, não vieram ficar escasso, não vieram sofrer de amor, não vieram yeah, adoecer. Não vieram. É. E é tanta força no criar de vocês, olha o que vocês criaram. E aí vocês contam pra gente que eu não confio em mim. Como se vocês criaram a doença? Ei! Hey! Como? Pessoas que estão até passando por situações é, financeiras difíceis? Ai! Eu não sei como sair. Você que criou! Sai daí! Entendeu? É nesse nível. Sai daí! Só reflitam. Cadê teu poder? Acabem com os testes internos. Acabem com a ambiguidade, ou mais do que a ambiguidade. Porque é gente pra caramba dentro de vocês falando por Deus a gente pra caramba parem de brigar com vocês mesmas aceita e um algo maior chamando por vocês então, irmã querida que escreveu sobre isto não se trata só de você estamos falando para outros canais também porque as pessoas se esquecem essa onda de saber demais. <risos> ah. Não. Não. Não. Pensei nisso. <risos> Próxima pergunta, amor, se tiver. <risos> é, com uma frase que eu dizia, toda vez que eu me encontrava numa situação difícil, né? que eu dizia assim, se eu me coloquei nessa situação, eu me tiro dessa situação. Se você pensar assim, você sai de qualquer situação que você tenha se colocado. A grande questão que eu vejo é que nós estamos olhando para aquilo que não queremos. E aí a gente dá muita ênfase para isso, e a gente coloca a energia ali, onde a gente não quer. É. E aí a gente não olha para o que a gente quer. Precisa trocar o foco. Ok, tudo bem, eu criei isso. Eu posso descriar, eu posso criar uma coisa nova. Mas se eu ficar o tempo inteiro olhando para aquilo, aquilo vai crescer. Cada, cada vez que a gente pensa, que a gente fala naquilo, a gente rega. A gente ah. rega. Vai crescer, vai crescer. E tomar proporções imensas. Então, a gente precisa parar de regar aquilo que a gente não quer que cresça e regar o que a gente está escolhendo. Aí tem aqui uns depoimentos, né? Da Cláudia. Tem sido semana de teste, mas eu estou pleníssima. Uma calma que nunca tive antes. A gente passa pelas situações com clareza, não é verdade? Aí a gente tem aqui a Adriana. Isso. Esse é o caminho. É. Embora tenhamos que enfrentar os desafios da 3D, mas está sendo tão mais leve... Eu olho e agradeço porque sei que vai passar e sinto feliz. Obrigada. Traga-me mais disso tudo. É isso aí. Aí tem aqui uma pergunta. Porque sempre me pergunto qual é a minha missão? Ah. Posso, posso fazer uma introdução? Mas não, amor. Ah, nós temos. Nós temos. Nós, seres humanos, também me colocam entre, entre nós. A ideia de que nós todos viemos para uma grande missão e que essa grande missão é algo, assim, esplendoroso, né? que a gente vai aparecer como salvadora. Isso é um ledo engano. Porque esse achar que nós temos uma imensa missão é do ego nós temos uma só missão aqui, que é descobrir a nossa luz e voltar para casa. Com alegria. Então, a grande missão que nós temos é conosco. Se a gente fizer o nosso papel de se auto-reconhecer, a gente já cumpriu a nossa missão. Então, Marise. Tem, Deus. Bem, Deus. A Terra é um projeto onde simplesmente vocês renasceram para reaprender a amar, ponto. Todo o resto é o que vocês podem criar usando este lugar de se florescer no amor. Ninguém vem incumbido com grandes coisas, com grandes questões. Claro que algumas pessoas vêm direcionadas para alguns setores, mas que qualquer alma tem o direito de fazer outras mudanças e efetivamente se cansar de determinado lugar. Muitos de vocês é, experimentam muitos lugares, seja em profissões, seja em seus matrimônios e tudo bem para nós desde que você cumpra daquilo que você mesmo acordou eu vou te no amor Todo o resto é a sua forma de ver é o seu caminhar então veja muito bem colocada pela minha filha, Beth. É o ego achando que precisa fazer algo materialmente grandioso ou não? Ou de outras formas também, porque essa resposta não se trata apenas como muito bendito pelo Paulo, direcionada a uma pessoa. Não, nós estamos a usar para criar um diálogo do que o grupo está vivendo. Não se façam perguntas desta maneira. São muitos e muitos anos. Muito tempo perdido nestes lugares. E não levam a nenhuma estrada. Só fazem com que vocês rodopiem. Rodopiem se perguntando, se questionando, sem um foco direcionador. Vocês nasceram para aprender a amar. E toda vez que vocês se recusarem a realizar tal fato, seja com vocês mesmos, seja com as outras pessoas, seja com os animais, seja com o solo que vocês pisam, seja com a água que vocês bebem, seja com todo esse desrespeito que tem em relação à natureza, o quanto que vocês não aprenderem de todas as formas a respeitar a si, ao outro e a terra que vive, que foi criada para vocês, vocês não terão cumprido a missão. Agora o resto que vocês escolherem está na mão de vocês. Espero ter respondido a pergunta. Eu sou mãe Maria. Não tinha dúvida nenhuma que era ela. <risos> é, Jairson colocou aqui, amadas. Tenho uma percepção das coisas já há algum tempo. Penso que já vou acessar conscientemente. Mas não chega essa, contínua, essa conexão contínua. O que eu preciso mudar ainda? Irmão. Não pergunte o que precisa mudar. Esta não é a pergunta. Eu estou do seu lado, ancorando a consciência crística. É a mesma que você tem. Você não crê tanto assim, não é mesmo? Amado, está na hora de ver a verdade, que tudo daquilo que acreditas será a sua realidade. Aumente vossa confiança nesta verdade que te digo. Tudo o que está a acontecer neste universo. Seu espírito está a captar de todas as formas e afirma, com tudo que sou e com todo o trabalho que há tanto tempo realizo neste planeta, E amo de uma forma que talvez você ainda não tenha compreendido aqui na terra. Você já realiza... Você já vê. Você já é a pura luz. Você só precisa todos os dias acreditar nisso. Veja, quando estive no planeta, era natural às vezes duvidar. E sinceramente, por mais que eu tenha passado por experiências que não tinham como dizer que não eram verdadeiras. A, log a logicidade terrena, a forma como as pessoas se posicionavam, às vezes me confundia. Mas uma força tão grande que me chamava sobre a minha essência, me convidava a me recolher. Por isso que insistimos para que vocês meditem e voltem em seus centros. E quando eu me recolhia, todas as vezes mais que eu me recolhia, a sintonização de quem eu sou se tornava mais permanente. Até chegar no momento onde a minha conexão não se desfazia mais. Mas veja, eu sabia quem eu era. E eu sabia quem eram todas as pessoas que estavam à minha volta. Eu ouvia seus pensamentos, seus sentimentos. E sabia também que aconteceria um algo contundente com o meu ser. Mas tudo necessário. Mas, diferente de como dizem, em nenhum momento eu deixei de acreditar. Porque a minha fé não cabia em mim. E eu te digo que da mesma forma, como você acha que precisa buscar alguma coisa, eu te afirmo que a consciência crística habita você. A pergunta é, não é o que eu tenho que mudar. A resposta é, eu já sou. mim eu já sou, irmão. Logo compreenderás. Eu estou lado a lado. E eu te amo. Eu sou Sananda. Pois é, queridos. Nós, nós estamos ainda olhando para o que a gente tem que mudar e buscando o que está errado em nós. E a gente está esquecendo do principal, que foi que o que nosso amado Sananda nos trouxe. Nós somos o amor e nós somos a luz. A gente só precisa olhar com fé, confiança, do que nós verdadeiramente somos e tudo se resolve. Mas vamos parar de buscar o que é está que errado em nós. Como luz não tem nada errado em nós. Então, nós temos aqui um depoimento da Rosalete. Estou num movimento muito lindo na minha vida, estou me amando e me respeitando como sou. A 3D tem dias que quase me tira do meu eu. Mas logo me reconheço como luz no aqui e agora. Está lindo o seu processo mesmo, amor. Que a gente tem acompanhado, né, Marise? Linda. Ela está, ela tá num caminhar muito importante. Ela está se destoando... E enfrentando né os padrões antigos para se restabelecer na luz muito bonito muito bonito e todos aqui né todo mundo cada pessoa que já foi respondido aqui desde o começo desde a Aninha até a Glau né tudo isso é de uma forma geral tá gente eles estão pedindo para reforçar que é que é um impulso do nível onde aquela crença está por isso que eles trazem determinadas intensidades, é, e não só de um, mas de um grupo muito grande de seres e também para deixar armazenada essa informação na consciência planetária. Só para deixar claro, eles amam muito vocês e eles falam que todos estão lindamente no caminho. São só ajustes para ficar melhor ainda, cada vez melhor. E Isso. as coisas se alinharem, tá?